Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e voltei com o vídeo de usados e vencidos. Eu tô sempre mostrando por aqui um vídeo de, de produtos que eu já usei ou que venceram ou produtos que eu não aprovo, se eu compro de novo, se eu não compro, justamente com o objetivo de ajudar você que tá na dúvida, que vai na farmácia, que vai no mercado, que vai na, na perfumaria... E não sabe se aquele produto é bom, se não é bom, se já ouviu falar sobre ele? Esse vídeo é sobre isso. É para dizer os produtos que eu usei, se eu compraria de novo ou não. Talvez seja uma opinião que ajude você a comprar ou não. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte: se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora, clica nesse link que está escrito aí na sua tela, inscreva-se e já faz parte do Mulher Mais de 40. Você vai encontrar vídeos sobre moda, beleza, culinária, resenha, tem tudo, tá? Então vem fazer parte do canal. Se gostou desse vídeo, dá um gostei pra mim aqui embaixo pra ajudar na divulgação, ok? Bom, então vamos começar. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre esse sabonete esfoliante. Não esqueça que mesmo que a gente esteja no inverno, é importante que você use, eventualmente, um sabonete esfoliante. Por quê? Porque acumula muito creme, muito hidratante, muito óleo. A gente, a gente tá preocupado em hidratar a pele, mas às vezes a gente dá uma carga muito grande de hidratação e precisa remover para renovar. Eu gostei muito desse sabonete da Nativa Spa, da linha do Boticário. Esse aqui é o Exótico. Já fiz resenha sobre ele. Então, assim, se você quiser saber a fundo sobre ele, dá uma olhadinha lá no site. Vou deixar aqui para você. A resenha com ele detalhado Então assim, se eu compraria novamente ele Com certeza eu compraria O outro sabonete que eu usei também Só que esse aqui não é o sabonete é, esfoliante Esse aqui é o sabonete comum Que também é da linha Nativa Spa Só que esse aqui, ele vem três E aí o tratamento completo Ele vem o sabonete esfoliante O sabonete comum que é esse E o hidratante Então qual é a ideia? A ideia é você tomar o um banho com sabonete, depois você utiliza o sabonete esfoliante e depois hidrata o corpo. Então assim, é um trio maravilhoso. Eu usei só o sabonete líquido, então assim, ele é muito cheiroso, pena que é pouquinho. Eu acho que seria legal para você assim, levar para viagem, pra você um kitzinho. Ele é bem é, compacto, então botar na bolsa para deixar na gaveta, no trabalho, ou em algum lugar, eu acho que ele é bem prático. Mas para o dia a dia, eu acho ele muito pouco. Mas para o meu uso diário, eu acho que é muito pouco sabonete líquido, porque o líquido a gente usa todo dia, né? Então, se eu compraria novamente, a versão maior, compraria. O pequenininho, não. Ainda falando de banho, ainda ficando lá naquela área do box, eu vou falar sobre o óleo. Esse óleo, leite de cabra, é maravilhoso. É aquele que perfuma o ambiente inteiro. Ele é da Body Store, ele é bifásico, então assim, rende muito porque ele é bem denso. Ele me ganha muito pelo perfume, o perfume é maravilhoso, é de deixar o banheiro, o quarto e as, os lençóis da sua roupa de cama vai ficar perfumada com ele. Então, Realmente, se eu comprar ele novamente, mas com certeza. A parte de cabelo, o produto que eu usei até o final foi esse aqui da Pantene. Esse aqui é o Keratin Repair. Assim, pra quem gosta, pra quem não faz escova no cabelo, esse é o produto, tá? Ele faz um trabalho muito bom, ele deixa muita maciez no cabelo, ele tira o frizz, então, assim, valeu muito a pena. Então, assim, quem não escova e gosta do cabelão natural e quer tirar o frizz, quer deixar aquele brilho, quer fazer aquela reparação das pontas, sabe aquelas pontas tá. Ele vai dar uma acalmada, vai dar uma selada. Então, dá uma melhorada legal. Gostei, se eu comprar esse produto de novo, compraria. O outro produto que eu gostei bastante foi esse tônico da Sephora. Ele é um tônico, assim, bem refrescante. Quando a, na limpeza, ele faz, sempre fez parte da na hora de fazer a limpeza, tirar a maquiagem. Ele foi excelente, rende muito, eu acho que é muito muito produto, poderia ser menor, com um preço mais em conta, embora ele não seja caro. Mas se eu compraria ele de novo, eu compraria. Ele fez o efeito, ele não, ele não deixava a minha pele é, tão ressecada Mas ele dava uma refrescância boa Eu sentia que ele limpava bem Boa parte da minha maquiagem Eu tirava com o estônico para dar uma, um complemento Então foi o complemento ideal Se eu compraria, compraria Compraria mais ainda Se tivesse uma versão menor Agora eu queria falar Desses três Bom. produtos aqui Esse, esse esmalte da, da Giovanna Antonelli Eu acho ele lindo mas ele imediatamente fez uma mancha aqui embaixo. Vou ver se você consegue ver. E essa mancha aqui, eu acho que alterou muito assim, a qualidade e a cor do esmalte. Então eu achei que o esmalte ficou mais esbranquicento e ele não ficou tão bonito. E aí eu observei que ele venceu. Já tive esmaltes com essa borra que quando eu fazia a mistura ele se dissipava, misturava e, e ficava bem. Mas esse aqui não, ele ficou bem, bem assim, bem manchado internamente também, não só aqui fora. Outro produto que eu queria falar que não foi legal, e aí eu vou dizer que eu não compro novamente, é um produto da Frida, um condicionador em spray. Meu cabelo não ficou bom, meu cabelo ficou duro, ficou sem brilho. Um condicionador, ele vai deixar o cabelo mais maleável. Eu não percebi isso nesse, nesse, nesse condicionador. E também o frizz, você coloca o spray e deixa, mas eu não vi nada de frizz, assim, né? Quando ele seca, ele uh, sobe tudo de novo. Então, dinheiro pra mim, pro meu cabelo, foi dinheiro jogado fora. E ele tá até aqui... E infelizmente não rolou, vai para a doação, não rolou. E aí o que não rolou também, mas não rolou mesmo, mas não rolou mais nem um pouco, foi esse da, da Dove, é o Dermacirius. Esse aqui é, é, ultra, é um creme ultra hidratante para face. Que, por que, que eu comprei esse produto? Se você já viu o vídeo de cuidados da pele, se você não viu, dá uma olhadinha aqui em cima, aqui ou aqui, que eu vou deixar o link para você dar uma olhada. O que que acontece? Eu uso ácido. E o ácido você precisa ter o rosto hidratado, porque senão, quando chega no dia seguinte que você vai ver, está saindo pele do seu rosto. Porque o rosto está ressecado, você passa o ácido, ele resseca mais ainda e sai as peles das camadas de pele, que é o trabalho que o ácido faz. Pra evitar isso, o que você precisa? Você precisa hidratar o rosto antes, espera um tempo, depois você passa uh, o ácido. Eu fiz o quê? Comprei um creme para hidratar. Só que esse creme, além de ser fedido, ele é um grude. Foi um tiro no pé esse creme. Não foi bom. Se você tem a pele seca, talvez esse creme resolva pra você. Mas a minha pele é mista. E quando eu uso ácido, a minha pele descama de toda, mas esse cara não funcionou. Não funcionou mesmo. Então, assim, não compro nunca mais, ele está ele está aqui, eu usei só isso, e aí fiz uma tentativa. Porque, né, vamos, não vamos estragar o produto, gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Vamos tentar? Vamos tentar passar no corpo? Tentei passar no corpo. Só Jesus Primeiro que ele fede, então assim, a ideia de você ter uh, um produto perfumado, né, um, um hidratante que você passa e joga uma aguinha, mas fica aquele cheirinho gostoso, beleza. Agora, você passa um produto que hidrata a sua pele, mas fica fedido, não, não rola. E segundo, ele deixa uma gordura, então se eu vou comprar ele de novo, nunca mais na minha vida, tá? Então ele vai para doação também. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Minha experiência com os produtos que eu usei até o final e que eu compraria com certeza. E os produtos que nunca mais eles vão voltar de novo aqui na minha casa. Porque realmente não valeu a pena. Foi um fiasco. Espero muito ter ajudado alguém. Se alguém está de olho em algum desses, é uma opinião. Fique à vontade pra ver se isso vai ser útil pra você ou não. E é isso. Não deixe de dar um gostei aqui embaixo se você gostou desse vídeo e se inscrever no canal do Mulher Mais de 40, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!